Vídeo com depoimento de Perla Assunção, uma jovem negra, cabelos na altura dos ombros, usa óculos de grau em alguns momentos, ao fundo, espaço de uma biblioteca. Enquanto ela fala, aparecem também imagens de pessoas sentadas em roda em uma reunião da rede de leitura inclusiva, seguidas por close de pessoas conversando. A Fundação Dorina, ela recebe o nome da Dona Dorina, que foi a fundadora né, dessa instituição. E a Fundação existe há 69 anos, ela tem uma parte que presta esse serviço de apoio à inclusão. Então, na própria sede faz o atendimento às pessoas com deficiência visual, que recebem orientação e mobilidade, fazem cursos de voltados à empregabilidade, tem cursos também voltados às ações da vida diária. E, e tem essa parte, que é o um, um, um carro-chefe né, né, da, da Fundação Dorina, que é a parte de distribuição gratuita de livros acessíveis. Rede de leitura inclusiva. A rede de leitura inclusiva ela faz parte de um desses projetos né, que apoiam a inclusão e ela tem como foco é reunir as organizações em todo, em todo o Brasil, né? reunindo de Estado a Estado e formando grupos de trabalho para possibilitar que o acesso ao livro seja mais efetivo. Então, é um trabalho voltado às organizações intermediárias da leitura para que essas organizações trabalhem um pouco mais a acessibilidade atitudinal, que é uma proposta de incluir né, atividades de incentivo à leitura voltada às pessoas com deficiência. Realização Fundação Dorina Noil para Secos. parceiros Espírito Santo, LabMui Arte e Cultura Digital e Sesc Glória Centro Cultural.